Pessoal, esse aqui vai ser o vídeo 3 do vídeo Vida Chakra Lucrativa. Eu tô gravando essa parte aqui só pra pedir desculpa, tá? Porque a qualidade do comecinho do vídeo ficou ruim, porque eu filmei com o celular em pé, sem querer. <risos> Aí, ó, já, a gente já vai pro vídeo, e você que quer ver a parte de lucratividade detalhada da nossa fazenda aqui até agora, eu vou deixar aqui em algum lugar escrito qual em quantos minutos tá, beleza? valeu Uau, gente, até Rafael mais Rafael aqui da Brasil Pisces. hoje é sexta-feira e eu vou pular, cara, já gravei mais dois vídeos para vocês aí nesses fins de semana mas eu vou pular eles porque a gente fez uma venda de 300 peixes lá de média aí de, de 200, 300 gramas na semana passada e agora a gente vai fazer mais uma venda de 300 peixes também Que eu vou entregar amanhã, sábado tá, Para uma dos nossos clientes Aqui, lembrando que eu não fiz propaganda nenhuma ainda, tá gente? O pessoal tá todo indicando de um para o outro e, Putz, a gente vende, né? Eu já falei, a gente não segura peixe no tanque tá? E eu estou gravando esse vídeo porque a gente já vai ter vendido um tanque inteiro de peixe né? É, antes da, do peixe estar pronto, basicamente. E agora eu já estou com os custos todos bem detalhadinhos. Tá? Lembra que eu no último vídeo eu passei lá? Eu até mostrei que estava numa conta de luz, né? Eu fiz na mão e tal. E essa semana, como a gente começou a vender muito peixe, de verdade, aí essa semana o que, que, que, que eu fiz? Eu peguei, né? Peguei a minha sócia a da Vigor, a Ana, e a gente fez o levantamento direitinho de todos os custos da depreciação real e eu vou passar isso para vocês e vou filmar um pouquinho né? é, hoje a gente está bem tranquilo, essa sexta-feira aqui dia 11 de março está né? sendo bem tranquila a gente então eu vou gravar com calma mostrar a despesca né? eu vou despescar os, os 300 peixes a maioria dos peixes que eu despesquei foi do tanque 1 aqui atrás agora eu vou começar a despescar o tanque 3 por quê? porque a gente usa muito como laboratório né, esse nosso, essa nossa piscicultura então eu preciso deixar assim, como eu já tirei muito peixe do tanque 1 eu preciso tirar agora bastante peixe do tanque 3 para o tanque 3 e 4 ficar com uma média de quilos de peixe parecida e agora que eu já vim de um tanque inteiro de peixe, o que, que eu vou fazer? Né? vou deixar só um compressor rodando mesmo é, não vou ficar mais fazendo aquele manejo de, de desliga um, desliga outro, de vez em quando deixa os dois ligados, para a gente economizar energia. Que se eu tô com muito menos peixe na água e continuo com meus custos fixos é, altos, aí é paulada, né, cara? Na verdade, aí aumenta o meu custo final quando o peixe estiver gordo de verdade. E a gente já vai lá para Goiás de novo pegar mais peixes no nosso parceiraço aí, que é o pai da minha sócia, o pai da Ana, ele já tem piscicultura há mais de 30 anos o pessoal da Aquacampus a gente vai para lá pegar mais alguns milheiros aí de larvas para fazer a masculinização e fornecer aqui no estado de São Paulo, tá bom? Aí o que, que a gente tá fazendo agora? Só para vocês entenderem. Como eu tenho pouca água, né? A minha água é de um córregozinho que eu tenho aqui dentro da propriedade que que o, os meninos estão me ajudando aqui, né? O Jorge é um funcionário novo que a gente está treinando a gente vai jogar água para um dos nossos tanques escavados que eu acho que eu já falei para vocês que eu desativei porque eu estava tendo problema com o Lontra, a Lontra estava comendo minhas matrizes de lambari tanto que é, uma puta cagada que eu fiz aqui, mas não tinha jeito, que a Lontra estava comendo muita matriz eu passei as nossas matrizes para os tanques elevados junto com as tilápias né? Aí a gente não teve mais mortalidade, né? que os animais não conseguem fazer a predação em tanque elevado Só que, na hora de despescar os peixes, é, o lambari me atrapalha demais, entendeu? Tipo, o cliente quer, ah, eu quero, igual agora, 75 kg de peixe é, de médio de 300 gramas Aí o que, que eu tenho que fazer? Pego uma porrada de peixe e no puxava em uma porrada de lambaria Eu tenho que ficar separando, entendeu? Mas não tinha jeito na época, senão a gente não ia ter um lambari para contar a história. A gente perdeu é, mais de mil matrizes, né? É, para a lontra, então a gente pagou R$ reais cada matriz, foi cinco pau de prejuízo e a gente não conseguiu pegar essa lontra ainda, né? Mas eu acho que hoje ela já não chega tão perto porque os nossos cachorros já estão grandes. Aí, senão ela tá uma pau, né? <risos> Beleza, gente? Ó. Então, basicamente, a gente está se preparando para mais uma despesca. A gente vai jogar água no tanque. Eu vou despescar o tanque 3 E uma coisa que vocês têm que ficar ligados, gente Que eu fiquei sabendo essa semana né? Isso aqui é um difusor de ar Ó, Isso é um difusor de ar, tá vendo? Um equipamento profissional demais, gente Demais Isso aqui uh, não entope nunca né? é, Tem uma durabilidade aí de 60 anos No sol e, cara, tem concorrente chamando... Sabe aquelas estrelinhas? Estrela por... É, feita com mangueira porosa? Umas estrelinhas vagabundas, os caras estão chamando de difusor, cara. Fica ligado. Sabe? Às vezes não é nem picaretagem, às vezes é ignorância mesmo. Muita gente que não, não é formada no ramo, muita gente que não conhece e vende as coisas com uma nomenclatura totalmente errada. Então, fica ligado. A gente vai desmontar a... Eu vou jogar na verdade, essa linha de difusor para fora, certo? Para eu passar a rede, que eu quero fazer essa despesca rápida e eu não quero gastar muita água não. Então o que que eu vou fazer? Vou tirar o difusor, vou fazer uma despesca rápida e vocês vão acompanhando aí. Eu vou chamar a Ana ou o nosso novo estagiário aí para ir filmando pra gente, o estagiário não, né? O nosso jovem aprendiz, para ir filmando pra gente, para vocês acompanharem aí. E eu não sei em que parte desse vídeo eu vou colocar E eu vou discutir os custos com vocês aí Pra vocês Bom, pessoal, ficarem por dentro Só pra mostrar pra vocês A diferença da despesca De um tanque elevado Pra um tanque escavado O tanque elevado, você simplesmente vai baixar um pouco A água do seu tanque né A gente já gravou vários vídeos da gente pegando peixe agora Mas olha a diferença De manejo, a diferença de estresse né O peixe não se estressa A gente não se estressa né? Então a diferença é essa, ó. e vocês vão notar que no meu tanque elevado, o peixe ele é muito mais dócil, né? Você baixa um pouquinho, sabe? Então assim, ó. O peixe ele é mais tranquilo. Não é igual o tanque é, escavado ou até o tanque rede que o peixe ele é bem nervoso. Então o manejo dele é muito mais fácil. E aqui ó Vocês podem criar várias espécies no mesmo tanque. Não é o ideal por conta da despesca. Mas igual aqui ó, a gente tem os lambarizinhos junto com as nossas tilápias. Esse aqui foi por conta. Do nosso tanque escavado As nossas matrizes estarem sendo comidas Por um... por lontra Aí a gente subiu as nossas matrizes Para o tanque elevado Para evitar que isso acontecesse é, Então esses aqui são as nossas matrizinhas. Vamos lá? Só tô tomando cuidado. Porque, como tem o lambari, a tilapa bate nele depois ele se machuca demais e acaba morrendo. E um lambari que morre é mais caro que esses quilos todos de peixe, né? <risos> Beleza, ó. Oh. Qualidade da tilapa. Vamos lá? Oh, bom, o que importa agora.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 mensal, né, por um período, por exemplo, eu, o que, que eu quis dizer com, gastei 45 mil reais para montar o meu projeto e minha depreciação é 375 reais em 10 anos, quer dizer que daqui 10 anos eu teria que ter juntado 45 mil reais para manutenção do meu sistema, quer dizer que daqui 10 anos é como se eu pegasse tudo, jogasse tudo fora e comprasse tudo novamente novinho.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 6313 que foi o meu gasto tá isso aqui ele tá marcando positivo tá só que, que é... ele é um gasto tá 6.63 reais é um gasto menos o que eu já vendi ó .3740 aí agora vem a parte importante tá então aqui ó eu tô saindo no prejuízo